Não esquecemos Deus Pai Senhor, é o segredo simples do amor, é a presença constante que contemplamos na nossa consciência, no nosso cérebro, no nosso coração. Glória do Senhor.